Olá, boa tarde, vou falar um pouquinho sobre mim Eu levei uma vida super meia sofrida, meia quer dizer, meus pais eram muito humildes, simplesinhos, a gente morava na roça, fui criada na roça, não tive estudo, acordava cedinho. Já para ir para as roça trabalhar, às vezes falava na escola, mas a escola era uma enxada. E a enxada, se você ver, eu tão pequena, tão pequenininha, que para me levar eu falava para meu pai, pai, como é que eu vou levar essa enxada? Ele falava, seus irmãos ajuda Eu tinha mais outros irmãos, tinha, não tenho outros irmãos, desculpa aí, tinha outros irmãos mais velhos do que eu eles me ajudaram a levar quando chegava lá na roça aí onde estava o problema estava aí que aí eu falava, como que eu vou dar conta se ela pesa demais meu pai falava, dois vai lhe ajudar pai, mas não, a gente não dá conta ele falava, dá, dá conta vocês três dão conta Caipinar com esse chapéu. Falava, pai, mas eu não vou dar conta. Dá, minha filha, dá conta. Trabalho não mata ninguém. Trabalho é vida, trabalho é saúde. Como dizia minha bisavó, minha filha. Meu pai falava pra mim. Quem trabalha muito, vive muito. Eu falava, pai, mas se o senhor deixasse, pai, eu estudar nem que seja Um, um dinhazinho pra me saber alguma coisa na minha vida um tempo, ele dizia que saber que nada, seu pai não aprendeu nada seu pai não aprendeu nada seu pai tá vivendo aí eu falava tá bem, nós trabalhava chegar na hora do almoço eu já doida que chegasse logo, né pra mim ia almoçar e descansar um pouco aí nós ia, almoçava ia para casa, de a pé andava seis quilômetros era seis quilômetros é sério, era sério mesmo. Quando chegava em casa, comia, comia cochilando. De tão cansada. Era uma colher na boca e uma cochilada. Colher na boca e uma cochilada. E ele, essa menina tá dormindo. Acorda, menina. Coma a comida, que nós já vamos voltar no instante. Pai, mas deixa eu descansar um pouquinho. Você já tá descansando. Você tá comendo e dormindo. Então você tá descansando, menina? Aí nós almoçava, Voltava. Eu ia bem atrás do, dos outros. E ele, rompa pra frente, menina, rompa pra frente, menina. Barriguinha tá cheia, agora já dá para caminhar muito. Mas, pai, eu tô cansada, pai, porque comeu demais. Ele falava assim para mim, porque comeu demais. Mas, pai, não, pai, é de trabalhar. Você só trabalhou até meio dia? Como é que você tá cansada? Aí eu falava, tá bem, pai terminava o dia voltava para casa e dormir, no outro dia a mesma libra de novo e isso e isso aí foi na minha época que hoje hoje até meu filho até uma horta da minha casa para capinar não dá conta não dá conta de jeito nenhum é, mas eu acho muito bom porque é melhor eu estudo me estudo e eu não estudei mas na é como se diz não não é bom não é bom estudar mesmo vontade tive mas não pude mas eles hoje os filhos que eu tenho eles estudam tem uns que é tem um pouco de preguiça é assim mesmo né e aí é só por hoje. Uma boa noite. Clica aquele gostei. Clique se não gostar também. E tenha uma boa noite.